Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Agradecendo, essa é a música que nós vamos apresentar hoje para vocês. E aconteceu também justamente naqueles momentos que nós nos colocamos em reflexão, nós passamos a, a, a tentar responder algumas questões da humanidade, né? a pensar em Deus, como que é essa nossa interação com Deus, já que a gente não vê, né? já que a gente não sabe o que é Deus. Mas como nós conseguimos é, se aproximar ou ter essa certeza de que Deus está conosco, de que Deus nos protege, de que Deus nos ajuda? Bastando olhar para a natureza, a gente observa isso. E é assim que um amigo espiritual se aproximou, pela intuição, né? e começou a trazer essa mensagem para nós. Trazer essa mensagem para nós refletirmos Nessa certeza da vivência que nós temos cotidianamente com o nosso Criador Portanto, ele dizia assim, que todo dia, ao nos levantarmos, o que nós temos que fazer? Devemos agradecer, agradecer a Deus Por quê? Porque é mais um dia que nós vamos viver nessa vida É mais um dia que nós temos é, condições de crescer como espíritos de evoluir como espíritos. Né? Se nós viemos para cá para sermos felizes, essa terra é uma escola, a escola que proporciona nós aprendermos muitas coisas, nós burilarmos o nosso espírito para crescermos, para aprendermos. É uma escola dada por Deus para todos nós. Deus nos deu a natureza, toda a natureza que nós podemos olhar. Existe beleza maior? Claro que não. Não existe beleza maior do que essa natureza que nos cerca, que a gente vê em todos os cantos do mundo. Matas, florestas, serras. A água, para nós nos alimentarmos, inclusive nós, mais de 70% do nosso corpo é composto de água. Sem água nós não conseguiremos sobreviver. Então, temos que agradecer. Agradecer a própria terra que nós pisamos. Agradecer o fogo que nos aquece. Agradecer ao ar que respiramos em muitos planetas não existe isso não tem o ar né? em muitos planetas não tem o fogo, não tem a água e nós temos tudo isso aqui na Terra temos muitos animais que nós conseguimos interagir com todos eles para poder proporcionar uma evolução muito maior ainda para todo ser que sai das mãos do Criador né? tudo isso que habita a Terra essa importância que tem e Deus nos deu o quê? a inteligência a inteligência que deve ser usada sempre com sabedoria além disso ainda envia seus mensageiros vez por outra aqui na terra mensageiros esses que vêm nos ensinar o caminho, a trilhar o caminho vêm nos mostrar as verdades mesmas as verdades celestiais né? para nós aprendermos a trilhar esse caminho para nós encontrarmos o que? O amor, que é o objetivo de todos nós, é amarmos plenamente. Então, o que nós devemos fazer sempre? Será que ainda temos dúvida de tudo isso que nos cerca, de que Deus não existe? Ou de que não existe um ser supremo nos alimentando de tudo que nós necessitamos, tanto fisicamente como intelectualmente? Penso que não dá para ter dúvida disso. Né? Então, vamos todos enviar sempre louvores ao Criador. Em agradecimento. Agradecimento porque nós temos tudo, a no, tudo à nossa volta. Sentimos através da natureza o calor de Deus. A aproximação que Ele está conosco assim é, em todos os instantes. Né? E nós só conseguiremos mudar o mundo vibrando paz. Né? Vibrando amor. Se nós conseguirmos fazer isso, nós conseguiremos sim ser agentes que vão conseguir mudar esse mundo sem a menor sombra de dúvida né? então o que, é que acontece né? quando a gente fica pensando nessas coisas assim agradecimento sempre então vamos fazer um pacto conosco mesmos. a partir de hoje se a gente não faz isso ainda né? quando formos dormir quando estivermos fazendo as nossas orações vamos agradecer ao Pai Eterno ainda até pela dádiva do perdão por quê? Porque nós podemos já ter feito coisas horríveis na nossa vida, nas nossas existências, mas sempre teremos a chance de nos redimir, sempre teremos a chance de começar novamente, sempre teremos a chance de entrar novamente na trilha, entrar no caminho e ser agentes dessa evolução também, além de evoluirmos para um mundo melhor, para transformarmos esse mundo. Isso depende de nós, porque Deus já deu tudo que nós possamos imaginar. Vamos para a música agradecendo. Todo dia, ao se levantar, devemos agradecer, pois mais um dia teremos nova chance para crescer. Se a vida é uma escola Vamos todos aprender Se a vida é uma escola Vamos todos aprender Deus nos deu a natureza, beleza maior não há. Serras, matas e florestas, água, terra, fogo e ar. Animais em quantidade para a terra habitar. Animais em quantidade para a terra habitar. Deu também a inteligência para o homem sábio usar. Enviou seus Mensageiros para o caminho ensinar para mostrar toda a verdade para o amor encontrar para mostrar toda a verdade para o amor encontrar Louvores ao Criador Temos tudo à nossa volta Sentimos o seu calor Nós mudaremos o mundo Vibrando paz e amor Nós mudaremos Amor. E hoje em diante, ao dormir ou durante a oração, agradeça ao Pai Eterno pela dádiva do perdão. Por nos manter no caminho, por nos dar a evolução. Por nos manter no caminho, por nos dar a evolução. sempre agradecer, sempre agradecendo ao nosso Pai Criador e Celestial por tudo isso que nos cerca por já termos chegado, a, já chegado até aqui nesse ponto da evolução se nós olharmos para frente com certeza é, a luz ainda está longe mas se nós olharmos para trás nós vamos perceber que nós já damos muitos passos com destino a essa luz meus amigos, como eu falei né? Foi a aproximação de um amigo, né? a audiência, que é quando o espírito se aproxima do espírito do médium e passa a informação. No caso, passou a mensagem. Em seguida nós já entendemos que era uma música e musicamos essa mensagem, essa letra. E tivemos também a oportunidade de gravá-la no primeiro CD do Grupo Castelã, que é o CD Estrela Brilhante. Amigos, agradeço a todos vocês por estarem aqui junto comigo em todas é, essas músicas espirituais que nós fazemos aí semanalmente. Um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações.